uma passagem bíblica que eu sempre digo o seguinte, caso eu esquecesse todos os estudos, todos os livros, todos os vídeos, tudo que eu já vi relacionado a essa questão de mentalidade, de prosperidade, e ficasse esse versículo na minha cabeça, é, eu acredito que ele, ele resumiria tudo esse conhecimento. Tá? E é uma coisa que por mais que... Eu já falei sobre isso aqui algumas vezes, mas é importante reforçar, é importante lembrar, é importante você perceber o porquê que... Será que eu estou fazendo o jeito certo? Será que eu estou querendo, entre aspas, né? Atrair prosperidade da forma certa? O versículo que eu estou me referindo é o que diz ao que tem, mas é dado e é, terá em abundância, né? E ao que não tem, até o pouco que tem será tirado. O primeiro passo é entender, é preciso entender isso, é preciso fixar isso, esse versículo na mente, entender o que ele quer dizer e fixar isso. Ao que não tem, até o pouco que tem será tirado. Vamos falar de algo bem prático aqui, olha. Muitas vezes a gente acha que a gente vai ter mais dinheiro, Somente fazendo o que? Economizando. E é muito é, é importante, existe toda uma questão aqui, né? Porque às vezes a gente é muito dual, né? Ou é uma coisa ou outra. Então quando eu falo não é economizando, eu falo, ah, então é gastando todo o dinheiro. É, é, são extremos. E não é nem um extremo, nem o um outro. Se a sua mentalidade for sempre a mentalidade de economizar, chances são que você vai se manter, você talvez vai melhorar um pouquinho ali, mas não é isso. Não é isso. A mentalidade de economizar é uma mentalidade de quem? Não tem. Se eu preciso economizar, é porque eu não tenho. E ao que não tem, até o pouco que tem será tirado. Sobre essa questão, esse vídeo não é o objetivo, não é falar sobre administração financeira, mas basicamente é, é, é, é um assunto que eu gosto, eu não falo tanto aqui no canal, mas gosto é uma coisa que mudou muito é uma coisa que é muito importante essa questão de administração e eu sempre falo a questão não é economizar ou gastar a questão é administrar ou seja tem o dinheiro que você vai é, economizar teoricamente né você vai investir tem é um dinheiro que você não vai gastar por outro lado tem um dinheiro que é de queimar teoricamente ou seja é um dinheiro que ele é para gastar quando você usa esse dinheiro que é para gastar o que que você está Mandando que eu tenho. E ao é que tenho, mas é dado. Então a ideia aqui desse vídeo é fazer você perceber, será que eu estou fazendo da forma certa? E aí de forma prática, tá? Será que pelo menos uma vez por mês você tem feito alguma experiência para dizer eu tenho? Eu tenho. O que, que você tem feito? no mínimo, vamos dizer assim, uma vez por mês, que vai dizer para sua mente, eu tenho dinheiro. Você tem feito isso? E, logicamente, né, quando eu falo sobre isso, vem as objeções, poxa, mas, mas eu não tenho mesmo. E eu já falei algumas vezes, quando eu entendi isso, eu comecei a aplicar isso com R$10,40 por semana, que era frequentando uma cafeteria aqui da cidade, que na época, na minha cabeça, era, nossa, quem vai ali é só quem tem dinheiro. Ah, então vou lá. Toda semana. Então, com 40 reais por mês, eu tinha experiência de quem tem dinheiro. Isso é muito importante. Você vai precisar separar algum dinheiro para você emanar que tem. E isso é um exercício. No início é um exercício, depois você vai se tornando natural. Depois não vai precisar, né? Porque depois vai ser. Você realmente vai ter e você vai, sei lá, você vai almoçar todos os dias, por exemplo, no melhor restaurante da cidade e normal. Mas enquanto você está fazendo aquilo, enquanto algumas pessoas, por exemplo, tá? Pensa assim, poxa, mas. É, aí eu vou te dar um. Vou falar o meu exemplo, tá? Exatamente isso que eu faço. Né? Eu não cozinho, nem nada, moro sozinho, então sempre vou num restaurante aqui, excelente, almoço lá todos os dias. E algumas pessoas já falam, poxa, mas não fica muito caro? Será, será que não era mais, é, se você fizesse a própria comida, você gastaria menos? Se você fizesse isso, só que, e para algumas pessoas, né? dependente de quem fala, eu falo, é, não, é verdade, verdade, pode ser, e deixa quieto, mas, porque, né? talvez foi for explicar tudo isso aqui não faz sentido. Mas o que, que tá. Quando eu vou diariamente no melhor restaurante da cidade, o que, que eu tô dizendo para mim? O que, que minha mente tá retroalimentando o tempo inteiro? Eu tenho. É o que tem, mas é dado. Quando eu troco um carro, né? E claro, eu sempre falo aqui dependendo das circunstâncias de cada um. Quando eu troco um carro e é o carro exatamente como eu queria e tal, deixa eu. O que, que eu estou dizendo? Eu tenho. Quando eu faço uma doação, o que que eu estou dizendo? Eu tenho. Então, faça aí uma análise. Se você está dizendo, tem o dizendo é, é, pelas reprogramações e tal, funciona extremamente bem. Agora, o dizendo com a ação é a forma mais eficiente possível. O dizendo, como eu disse, indo um restaurante, indo numa cafeteria, indo, um, comprando uma roupa X, fazendo coisas, fazendo uma doação. Essa é uma forma, as melhores formas de você realmente falar para sua mente que tem. Ao que tem, mas é dado, ao que não tem, até o pouco que tem, será tirado. Lembre-se sempre disso. E se você quer algo, para te ajudar com isso, talvez, né, para fazer é, isso ainda, é... algumas pessoas ainda tem um medo ali de gastar que impede de fazer isso e eu entendo. Né? Tem várias reprogramações aqui que podem te ajudar com isso. Tem uma específica que é a Destrava Sua Prosperidade, tem um link aqui que ela vai te ajudar, né, junto com essas ações, vai te ajudar a construir essa, a construir essa mentalidade de prosperidade. O link está aqui na descrição. Fez sentido essa conversa? Deixa aqui um like, deixa aqui também um comentário falando o que você achou. É isso, forte abraço e até o um próximo vídeo.